Hoje eu quero voltar a falar de um assunto que nunca deixa de ser importante E este assunto é o perdão O que é perdão? Na etimologia da palavra, perdoar significa dar como eu dava antes Então vamos falar um pouquinho mais sobre perdão Perdão em relação a outras pessoas E aquele perdão que é o mais difícil O perdão a si mesmo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 caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Uma professora espiritual que eu adoro e não canso de falar dela, que é a Byron Katie, diz assim, perdoar é perceber que uma coisa que você pensa que aconteceu, na verdade nem aconteceu. Um ponto de vista, para a gente pensar sobre isso, é não é que aquilo não aconteceu, mas eu vou mudar o meu olhar sobre o acontecimento, sobre algo que uma pessoa fez para mim e me feriu, me magoou, me machucou, ou sobre algo que eu fiz, às vezes para mim mesmo e às vezes para outra pessoa. Como é que a gente pode mudar o nosso olhar? Um modo que eu percebo, que eu consigo fazer para mim e percebo que é possível da gente fazer, é voltar a nossa consciência para o momento em que você fez aquilo. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Algumas mulheres chegam para mim em consultório, em consulta, e falam do profundo arrependimento, da falta de perdão consigo mesmas porque fizeram um aborto, por exemplo É um exemplo bastante comum E, e de fato, né, as mulheres se arrependem Sentem como se tivessem cometido um crime ah, O que eu proponho para a gente olhar nesta situação e em outras que você tenha um arrependimento e uma falta de perdão é olhar para aquele momento na sua vida e pensar que consciência você tinha Como que você pensava? Qual era a história, né, o contexto em que você estava inserido? E talvez ainda mais importante quais eram as histórias na sua cabeça em que você estava acreditando naquele momento? E quando a gente volta para aquele momento passado e lembra no que eu estava acreditando o que estava acontecendo à minha volta qual era o nível de consciência que eu tinha qual era a quantidade de experiência de vida que eu tinha por causa da minha idade, talvez e quando a gente volta lá e olha com toda a, a compaixão possível por aquela pessoa que pode ser você mesmo você percebe que você tomou a decisão que você, que você podia, a decisão muitas vezes mais lógica e coerente diante da história que você estava acreditando na sua cabeça, diante das circunstâncias, diante do que alguém falou, do que você ouviu e, e das conclusões que você chegou. E você percebe ali, olhando com compaixão, a impossibilidade de ter feito diferente né? No que eu estava acreditando naquele momento? Que filme que passava na minha cabeça e que eu era um crente daquele filme? Havia outra possibilidade ou você tomou a única decisão possível naquele momento? Muitas vezes a gente feriu alguém né? A gente pode ter traído a confiança da pessoa Pode ter talvez falado uma palavra dura, sido violento Pode, mas volta naquele momento e perceba No que eu estava acreditando, qual era o filme passando na minha cabeça Era como se eu tivesse, né? eu sempre falo isso, aqueles óculos de realidade virtual e aqui, na, na, na verdade, não está acontecendo nada Mas nos óculos, eu vejo as pessoas me atacando Eu vejo alguma coisa horrível acontecendo comigo e eu reajo àquilo Então, quando a gente consegue observar com compaixão esse acontecimento do passado A gente consegue perceber a própria inocência naquele momento e da mesma forma com outras pessoas, gente. Eu sei que esse assunto aqui pode até ser polêmico, né? Alguém vai perguntar para mim: pô, Kátia, mas e um Hitler aí, ele é inocente? Né? E um homem que violenta tantas mulheres, né? Que tem aí pela mídia, ele é inocente? Olha, tem um. O meu, o meu ser interior, ele vê a inocência. E se a gente for lá com compaixão e pensar qual é o nível de consciência daquela pessoa Qual é o contexto em que ela está inserida Qual é a história que ela está acreditando Porque até mesmo um Hitler, pelo que eu sei da história Ele acreditava que estava fazendo algo fantástico para o povo dele, o povo ariano Então ele tinha uma história correndo na cabeça e acreditava que estava fazendo o melhor possível diante daquela história. Eu imagino que se há, né? eu não os vejo, mas se há seres espirituais elevados, eu imagino que eles olham para os seres humanos da mesma forma que nós olhamos para um animal doméstico ou para uma criança que não sabe o que faz. Até mesmo Jesus Cristo, né? Dizem que quando estava sendo crucificado, disse Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem Eu imagino, e eu na verdade acredito, na absoluta inocência de todas as pessoas E quando eu olho para mim e para o meu passado, eu vejo a minha inocência em todas as atitudes que eu tive Quando eu fui agressiva com alguém Quando, há muitos anos, as minhas filhas eram pequenas e faziam uma malcriação Eu falava, menina, para com isso! Eu era inocente Eu não sabia o que eu estava fazendo E assim, eu espero que você observe e sinta a sua inocência também Porque a partir dessa inocência, você vai acessar algo muito belo Que é o amor por si mesmo Eu te deixo aqui mais uma vez um beijo E te convido a assinar o nosso canal Acionar o sininho de notificação Deixa um gostei no vídeo Se você gostou E um comentário para mim E que você tenha dias lindos De muito amor por si mesmo